Fala rapaziada tudo tranquilo cara esse vídeo aqui eu tô gravando para poder falar a respeito do max power tá é, se você ainda tá na dúvida aí em relação a esse produto eu quero deixar aí o meu depoimento dizer pra você que eu testei esse produto tá? Eu vou te contar aí como foi que aconteceu porque que eu procurei também usar esse produto de repente não é a mesma situação que você está passando talvez seja tá e ao final do vídeo também vou te deixar um alerta aí Tá? para que você não caia no golpe que a maioria da rapaziada tá caindo aí. Tá, às vezes por, por, por ser afobado, outras vezes por falta de conhecimento. Então você só vai cair nesse golpe se você for afobado. Agora, se você tiver paciência aí, assista até o final. para você não cair no golpe também, beleza? Bom, é, uma das coisas que estava mais me preocupando aí, estava me atrapalhando na hora do sexo, era a questão da ereção. Cara, você tentar manter uma ereção e não conseguir é a pior coisa que existe. Eu já cheguei a me entupir de várias coisas, de Itadalafilas, ciales. Trato, só que eu passei a ver que eu tava virando refém dessas coisas aí tá? eu não sei se você já utilizou esse tipo de coisa não sei se você já utilizou esses produtos que eu acabei de falar que eu nem sei se eu podia estar tá falando aqui a tem que sim é se o youtube apagar a gente bota de novo vídeo sem falar o nome é mas assim comigo tava acontecendo já o seguinte efeito colateral já tava sabe não tava valendo a pena utilizar o produto tá então eu pesquisei pesquisei várias coisas porque esses aí que eu acabei de falar já tava me dando muita dor de cabeça, tá ligado? tava com muita dor de cabeça e na hora ali do, do ato sexual às vezes chegava a ficar tonto. Então, cara, não tava valendo mais a pena, entendeu? É lógico que a gente procura isso aí também pra impressionar na hora da, da, do ato sexual ali, tá? Mas a gente tem também que tomar cuidado com a nossa saúde, beleza? Então eu resolvi procurar outros produtos que fossem... É compostos, né? A base de ingredientes naturais e que trouxessem o mesmo ou mais benefício do que esses que eu estava tomando, beleza? Sem contar também que, foi é horrível tu ficar se expondo, né, cara? Ficar comprando ali, às vezes, com a rapaziada mesmo, ou às vezes, com algumas pessoas que vão ficar sabendo aí que você faz uso desse tipo de situação e pode acabar até te explanando, né? Então eu resolvi passar a pesquisar bastante coisa e o que mais chamou a atenção foi Max Power. Houve muita coisa positiva do Max Power, então eu fui lá, busquei Várias informações é, no Reclame Aqui, procurei saber se ele era licenciado pela Anvisa e realmente é licenciado pela Anvisa, tá bom? Eu procurei ver os efeitos colaterais e pô, aí que eu fiquei pô, contente pra caraca porque ele não tem efeitos colaterais, ele é a base de ingredientes 100% naturais, tá bom? Então o que mais me impressionou foi que eu comprei esse produto buscando aí é, ter uma ereção mais duradoura, né, mais forte. E, cara, eu acabei aí utilizando da forma correta, beleza? Utilizei da forma certinha, conforme eles indicam, lá na, no site oficial. E, pô, cara, eu consegui também um aumento peniano. Um aumento peniano de 5 centímetros, tá? Já tem um tempinho que eu tô usando esse produto, aproximadamente 7 meses. E, cara, eu não esperava ter também esse aumento peniano. E, e, e tanto que também engrossou meu pênis, tá? Então... Se você tá na dúvida em relação ao Max Power, cara, eu sei que tem vários depoimentos que às vezes são falsos, eu sei que tem vários, é, várias propagandas de produtos que não vale a pena só para te induzir a compra, eu quero te falar que você pode ficar tranquilo se você tiver aí na dúvida se compra ou não o Max Power, que ele funciona, funciona muito bem, só que você tem que usar ele como um tratamento, tá? Porque não adianta você usar uma vez e parar de usar, porque não é fórmula mágica e, cara, não te traz efeito colateral nenhum. Nenhum. e a entrega é discreta ninguém precisa ficar sabendo o que você está comprando tá e pode ser parcelado em vários cartões também eu eu no meu caso não tinha como comprar tudo no meu cartão é né? que eu já comprei logo o um kitzão bolado não tinha como comprar tudo no meu cartão eu dividi um pouco no meu cartão um pouco em cartões de terceiros que eu não vou estar nomes aqui beleza então assim o alerta é esse cara que é, eu quero te passar é, quando você for comprar não compra em outro lugar, não sendo site oficial, porque não vende farmácia, só que vende sexy shop aí. Eu não sei que eles tenham comprado do site oficial para te revender, mas aí está se expondo também. né, E Mercado Livre OLX, cara, nem pensar, porque muitas das vezes a rapaziada não está recebendo os produtos. E quando recebe corre o risco de ser falsificado, como já aconteceu, né? já vi relatos, só você pesquisar aí no, no, no próprio YouTube você vai ver. E quando não recebe é pior ainda, né? Você toma ali um golpe financeiro, beleza? Então, assim, o produto funciona, é bom pra caramba, o sexo é outra coisa, tá? Pô, tu se sente bem pra caraca, irmão, porra, é, eu tava procurando, no caso, é aumentar a, a minha ereção, melhorar a ereção e acabei tendo aí um aumento piniano e engrossando meu pênis, beleza? Então, vou deixar o link aqui na descrição, cara, pra você não cair na, no golpe aí, comprar no LX, Mercado Livre outros sites aí, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, um abraço.